Bom dia, amado ser de luz! Hoje é o nosso 18º dia do ciclo de 21 dias de decreto de cura, proteção e limpeza profunda com o Arcanjo Miguel. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta e vá acalmando a sua mente enquanto respira profundamente. Visualize Arcanjo Miguel à sua frente, te abençoando.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 Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Kodosh, Kodosh, Kodosh. Adonai, Sabayot, Namaste.